bom bora começar esse negócio aqui e aí galera beleza sejam muito bem vindos a mais uma live primeira live aqui no canal bando tech ah, ai é. ai net lixo bora lá galera. aqui ó tão papel do, dos participantes ok ó Tomamos de todo mundo aqui tô vendo ali na, na telinha ó cara é muita gente tem mais de 80 pessoas ó não tem <risos> então eu vou fazer um sorteio aqui uh, Quem for vencedor vai... Caramba, hein? O então, que eu vou fazer aqui? Aí Gostei, Sim. mesmo quem, quem for vencedor eu vou... Eu vou passar no, no privado Ué, será que a câmera travou? caramba men... Não acontece uma live... É? <risos> a câmera travou, velho... Meu Deus... A câmera travou... Calma aí, vamos... Vamos ajustar aqui a câmera... Não, vou passar para outra tela. Beleza, trocou de tela. Vou voltar aqui na outra tela. Aí, agora, boom. Beleza, então, aqui, ó. Todo mundo. todos esses papéis aqui. Tem muita gente, velho. Olha. Yeah. Enfim, eu vou passar o livro. É um livro. É um livro. Isso, você. Não é um livro com capa dura e tal, é só um livro de, como se fosse um aplicativo normal, mas é um livro, beleza? É um livro virtual, mas mesmo assim eu consigo descobrir quem pode ter parateado o livro, beleza? Pera, eu vou encostar a porta direito, um minutinho, né? Prontinho Então olha, tem aqui né, o papel Ai ai Eu queria mostrar pra vocês os, os participantes, mas... No Facebook quem colocou essa hashtag e tal Mas pelo jeito não vai dar por causa da internet tá horrível Ai ai ah, será que eu ponho aqui uma, uma musiquinha aí pra vocês, galera? Será? Será? Ai ai. Então eu vou mandar o livro no privado, beleza? E esse livro, se, se todo mundo, vamos por o cara gostou, aí um pessoal gostou também, eu vou começar a vender no, no site da Robotech. E quem não curtiu ainda a fanpage da Robotech, escuta lá, galera. É lá que eu posto tudo o que tá acontecendo no canal, beleza? Ah, lá, lá. ah, vou sortear então, galera Então tá aqui, ó Tá o papel de todo mundo Tá todo mundo aqui que colocou aquela hashtag Beleza tá misturado aqui Mistura, mistura, mistura, mistura, mistura beleza, então eu vou soltar aqui. E o papelzinho que eu pegar vai ser o ganhador. Ok? Eu Opa, mano aqui, que vida Tem perna, o né? negócio É agora, hein É agora, hein, vamos ver Calma aí, tem que pegar tudo, né, velho Não, como então que fica? papel aqui vamos ver. Erivaldo Santos Ferreira aqui ó vamos ver, vamos ver se dá pra ler Erivaldo Santos Ferreira beleza galera parabéns Erivaldo o seu presente vai estar no PV do Facebook privado aí, beleza? então deixa eu separar aqui né então é isso galera não vou finalizar aqui né esperando um pouquinho então quem ganhou foi o erivaldo daqui a pouco eu passo pra você no tv galera. beleza isso daqui então é isso galera valeu mesmo pela sua participação obrigado por cada um que colocou aquele nome lá com a hashtag Comentários É isso Um grande abraço E até o próximo vídeo Fui Ah, não esquece de curtir lá e se inscrever aqui no canal Beleza, galera É nóis, valeu Falou, fui